Hoje nós vamos conferir os melhores combos de novos adesivos de 10 anos do CSGO com skins. Inclusive, eu já tenho alguns dados legais aqui que o sticker mais caro da Capsule até o momento é esse, o Magic Rush Ball. Tá custando aproximadamente 100 reais no momento que eu tô gravando esse vídeo. Custando 65 reais. Em segundo lugar, nós temos o Showdown, um adesivo que tem uma categoria abaixo, ou seja, uma raridade menor do que o adesivo lenticular. Em terceiro lugar, a gente tem o adesivo TV Installation perto dos 60 reais. E o primeiro combo que a gente vai vai ver, é um craft de câmbio holográfico. E nós temos o vencedor!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 eu gostei demais, acho que foi uma das minhas combinações preferidas para esse adesivo da Cumble na M4S Decimator. Vocês conseguem perceber por quê? Se liga só, o jeito que troca as cores do adesivo de um rosa para um azul combina exatamente com a M4S Decimator, porque ela tem esse tom de rosa do adesivo da Cabo e também esse tom de azul esverdeado, ciano. Eu não sei exatamente qual que seria essa cor ali, mas se a gente for parar para ver, fica muito legal, porque as cores do adesivo combinam com a skin. Isso é que eu penso em questão de skins de CSGO Com adesivos, as cores das skins Combinarem bastante, dá um contraste legal Com os adesivos, e já rolaram vários Desse Craft aqui, a galera tá curtindo bastante Eu já tinha que começar com esse, porque na minha opinião M4-1S Decimator não é muito Cara, é uma arma acessível E com esse adesivo aqui, mano, ficou fantástico E tá no meta, né, m 4 s tá muito boa Mesmo estando com poucas balas Em seguida, pros ansiosos aí pra Cersei 2 Um Craft com o adesivo Conspiracy Club Na Mag 7 Spectro b 83. Deu uma combinação Muito louca tá? Algumas pessoas já fizeram esse craft Aqui e eu não jogo muito Com essa arma, mas Quem joga pode fazer esse craft aqui Que realmente é muito único, fica muito legal E a arma combina bastante com o adesivo E esse aqui é pra quem gosta Daqueles crafts insanos Cheios de cor, né? Porque a AK Já tem muitas cores E o efeito holográfico desse adesivo Combina com as cores da AK Esse é o Living the Station um dos adesivos mais caros entre os holográficos. Ele é muito top. Eu gosto muito desse adesivo. E, tipo assim, sério, na AK Nightwish fica diferenciado. Fica muito bom. Teria essa arma no inventário. Se eu tivesse uma AK Nightwish e tal, eu faria esse craft com esse adesivo aqui. Que eu achei irado. Principalmente essa combinação aqui. Quando o adesivo tá roxo e tal, né? Porque daí ele dá uma mesclada com a AK. Inclusive, dá pra gente fazer uns testes. Procurando umas iluminações diferentes aqui do mapa. Pra ver como é que ficaria o sticker e tal, né? Porque essa AK ela reage as luzes, né? De acordo com as luzes que estão aí com ela. E, ó, o adesivo aqui ficou bem diferente, hein? Olha isso. Parece outro adesivo até, mano. Essa Galil Fênix aqui, com os adesivos da Cable, ficando a mesma pegada da Decimator. Vocês vão ver. Olha o que, que eu quero dizer. Quando o adesivo tá rosa, combina demais com a skin. Essa skin, em particular, também tem outras cores além do rosa. Então, cara, ficou um craft muito louco. Ao mesmo tempo, faz um pouco de sentido o adesivo com a skin. Esse é um craft shake que, com certeza, vai ficar popular, cara, na Galil. E Bem na mesma pegada dessa que a gente acabou de ver, a USP Black Lotus com o cabo holográfico também fica muito boa. Tá cheio de craft, cheio de combo com o cabo holográfico, porque ele realmente é um adesivo muito bom, viu, mano? Eu achei ele muito top, muito único. E já que a gente tá vendo os cabos holográficos, já vamos ver na Vulcan também, porque a Vulcan também tem esse azul mais claro aqui que aparece no adesivo, né? Ah, mano, eu achei isso aqui muito louco. Ó, dependendo do jeito que você se movimenta, vai trocando as cores do sticker e dá a impressão de que é uma arma mais cara. Dá a impressão de que é um combo, tipo assim, de 2014, 2015 tá ligado? Muito louco. Pra quem gosta de mac 10, essa daqui com aquele adesivinho do Roma 9 pegando fogo fica muito legal. É a mac tem Hit. Olha, essa daqui eu acho que eu teria no inventário, cara. Uma combinação muito única. Se liga só. Tem um efeitinho de leves aí nesse sticker, né? Um efeitinho foil mas é um adesivo muito legal e ele também fica muito louco quando tá raspado fazendo com que tenha uma certa transparência no fundo. Esse daqui é um craft. Que eu faria. Se vocês quiserem um vídeo fazendo esse craft, inclusive dando umas raspadinhas pra aparecer o fundo, deixem nos comentários. Agora, uma ideia muito legal: um craft que combina bastante, dá um contraste, que é com esse adesivo Exo Jumper, representando o Danger Zone m 4 x 4 Daybreak com Zeoception holográfico, como se o Zeus estivesse nas nuvens e tal. Olha só esse craft aqui também. Que ideia insana, mano! Muito louco! Essa é aquela Galil Fênix que a gente viu com os quatro Cables, só que agora é aquele adesivo mais caro quatro Magic que Rush Ball. Chegamos pra coisa boa, mano. Esse craft aqui, sensacional. No momento é pouco caro de fazer ainda, né? Tá custando 100 reais o adesivo, então eu custaria 400 reais pra craftar. Mas fala se não ficou muito massa, velho. E é um adesivo lenticular, né? Uma categoria nova. Pra quem gosta da Atomic Alloy, tá aqui um craft legal, que é o In The Fire, né, mano? Quatro adesivos dele. Combinou bastante aqui com essa skin. Achei bem top. Outro craft insano demais que dá pra fazer, o Magic Rush Ball. É na Glock Moonlight. Olha como que transforma o skin em barato em algo que parece custar bem mais Tinha muitos crafts que eu tava curioso pra ver Inclusive Night Terror Os quatro Magic Rush Ball era um deles E essa daqui é uma Night Terror com float no máximo Por isso que ficou tão bom esse craft Particularmente, eu achei esse adesivo aqui o melhor Porque dá pra fazer essa combinação também A MP9 Wild Lily com esse adesivo Caraca, ficou muito bom Quem tem luva de Pandora agora, aquela luvinha Vai te dar muito bem colando esse adesivo em qualquer skin do inventário E trazendo em mais um craft com aquele Zeusception holográfico Essa é a MP9 12. Olha como é que o efeito holográfico do adesivo traz bastante amarelo Então combinou bastante esse craft aqui, ficou muito louco para quem curtiu esses adesivos kawaii aqui, tanto esse quanto esse, dá para pegar umas skins mais clean assim e fazer uns crafts bem legais, no caso, o mp 9 Mount Fuji, com quatro kawaii. E agora a AWP Unitage com os adesivos Good versus Evil. Tá tendo muita gente craftando e eu consigo entender por que combina bastante a temática do adesivo e as cores com um AWP. E vamos de novo para um craft com quatro Magic Ball lenticular. Essa daqui é a k New Rider mano, esse craft ficou muito bom, na moral. Olha só. Teria. Fácil. Se liga como que os bonequinhos ali em cima da bola, eles desaparecem um pouco, né, camuflão. Cara, quando eu vi esse craft aqui também, eu fiquei muito de cara, porque é a M4A4 Bullet Rain. Se liga no adesivo. O cara tá com uma Desert Eagle dentro de um carro atirando. Então esses crafts criativos me conquistam. Apesar de ser um adesivo bem comum e barato, eu achei que ficou muito foda colado nessa skin aqui. É o melhor lugar pra colar esse adesivo aí, é, na minha opinião. E a gente tinha comentado do Showdown, eu quis mostrar ele pra vocês aqui na casa imóvel, eu achei que ficou um lugar onde ele dá um contraste melhor do que Hal ou Dragon Lore que a gente já viu em outros vídeos recentes aí do canal o que vocês acharam desse craft, comentem embaixo pra mim, eu particularmente gostei bastante dessa combinação da imóveis com o Showdown, porque tem bastante laranja e pra finalizar, eu vi bastante gente craftando essa M4S aqui com aquele terceiro adesivo mais caro, esse TV Installation, eu quero ver em game, vamos tirar nossas dúvidas entendi, beleza, as cores da a skin tem bastante a ver com as cores do adesivo. Fica meio que uma bagunça. A skin já era uma bagunça antes. Com os adesivos ficam uma bagunça ainda maior. Tudo bem. E aí, qual foi o perf que você mais gostou? Como que você mais gostou? Deixa eu saber aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não se esquece de deixar um like também. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou.